Vamos começar hoje as lives do Guilherme Meu nome é Larissa, eu sou pediatra e gastropediatra da equipe. é a doutora Regina, infectologista e pediatra. E hoje a gente vai abordar a questão da volta às aulas agora na época da pandemia. Um assunto que tem gerado muitas dúvidas, né? Entre os pais, devo ou não devo mandar os meus filhos? Fico segura em mandar ou não? Então, tô vendo aí que tá, o pessoal já tá entrando, né? Vamos lá, doutora Regina, primeira coisa, você acha que as crianças estão tá na hora de voltar escola, para a escola ou ainda está cedo? Bem, então, é, boa noite a todos, né? é, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. É, eu tenho certeza que as crianças devem voltar para a escola, é, o prejuízo que elas estão tendo ficando em casa, seja de qualquer classe social, está sendo muito grande. As crianças perdem na aprendizagem, é, a não frequentar a escola, elas perdem o convívio com os colegas, aquela rede social que eles têm lá, os amigos que encontram e que conversam e saem de casa um pouco e também até a parte psicológica de criança, tem muita criança que ficou afetada e teve problema sério durante a pandemia por causa desse problema de não estar, de não estar sendo preso dentro de casa é, o tempo todo. Estão ficando muito mais ansiosas, né? Sim, de... deprimidas, inclusive, muitos ganharam muito peso. Tem vários casos né, de, de complicações com, com essas crianças que ficaram afastadas durante a pandemia. E as famílias assim, que já estavam os pais trabalhando e agora com a volta das aulas, algumas famílias ainda ficam um pouco mais ansiosas. Meu filho voltando, a chance de, de pegar um Covid? Pequena, é mais fácil o pai e a mãe que estão trabalhando fora, uhum. trazerem o vírus para casa que essa criança. Além disso, a criança, é a capacidade dela de transmitir é pequena, se ela tem também, ela tem forma mais leve, né? Formas brancas, até as e, então, assim, eu acho que o risco maior é ela ficar em casa, eu acho que tá na hora de voltar, porque a nossa taxa de transmissão baixou, o nível de ocupação de leitos de, de, de, de tratamento intensivo também baixou, e também a, a própria internação por Covid está bem menor é, é na nossa região do que já esteve antes, então é o momento realmente de aproveitar e voltar às aulas. Então os pais estão lá, vai preparar essa criança para mandar para a escola, tem algum cuidado especial na hora de montar ali a mochila, a lancheira, é. algum cuidado diferente do habitual? Tem, porque o que se pede inclusive no próprio protocolo da prefeitura é que se você leve menos material para a escola, quanto menos melhor, porque aquilo vai ser manipulado, vai ser colocado sobre a mesa, e embora a CDC já tenha demonstrado através de vários trabalhos que essa transmissão através de objetos, de roupa, etc. é menor a chance de pegar, é menor que 1 para 10 mil. Apesar disso, é melhor não levar, então, para não ter tanta coisa para limpar quando chegar em casa. Então, um material mínimo possível. A merenda, se ele for levar a merenda, aquela merenda que ele possa comer com facilidade. Aquele pãozinho com geleia ou com requeijão um suco de frutas que ele possa comer ali na escola sem precisar de, por exemplo, uma cantina. muito Para seguir a, a recomendação, as cantinas só podem funcionar nas escolas se elas seguirem todo o protocolo de restaurantes. Hum. Então, muitas escolas optaram por não okay. ter mais cantina, nenhum serviço, é, de, de alimentação para as crianças, preferindo que elas tragam de casa a sua própria alimentação. E o lanche deve ser feito na própria sala de aula? Ou de preferência, aula de é aula? de preferência, porque existe uma solicitação que também existe muita discordância entre o que a Organização Mundial de Saúde fala e o que foi adotado pela prefeitura. Porque, mas mesmo assim, é melhor que, se, que isso seja seguido para as coisas funcionarem melhor. Uhum. Então, se a OMS pede uma distância de 92 cm entre cada criança, eh, a Prefeitura de Belo Horizonte pede um, um distanciamento de 2 metros. Uhum. Então, se a criança vai eh, fazer sua merenda na própria carteira, o outro colega dele está a 2 metros de distância, nesse momento ele vai tirar a máscara, ele vai fazer a prova da mas ele está distante do outro colega. Então, não tem esse é. risco, né? Esse momento esse... da merenda do tirar a máscara, então, não é um risco, não. É. É. Deixar no ambiente, ventilado, de... o ambiente a, ventilado. Isso é importantíssimo, né? O ambiente tem que ser muito ventilado. Então, se é, é, você tem que ficar de janelas abertas, de portas abertas, isso não dá para você fazer mais aquela aquela sala de aula toda fechada e com muito aluno lá dentro. Se você tiver mantendo uma distância de dois metros, você vai ter pouco aluno em cada sala. Né? Uhum. É, então, assim, por exemplo, eu tenho é, três netos que moram no Rio Grande do Sul, estão até aqui agora, e na escolinha deles, lá está fazendo né, dois graus, um grau, uhum. e, mas eles vão muito agasalhados, mas não pode fechar nem as janelas, nem a porta da sala deles. Tem que ficar tudo aberto uhum. para poder ventilar, senão não pode voltar para a escola. Ah, né? E nesse momento, por exemplo, do lanche, eles precisam trocar de máscara pós lanche a cada é, quanto tempo? É, Solicita-se que a, a máscara seja trocada a cada quatro horas, ou se ela ficar úmida, ou se aconteceu alguma coisa, sujou, rasgou, alguma coisa, troca o período mínimo de, de quatro horas, é, período máximo de quatro horas para a máscara ser trocada. Então, se o menino não tiver sabendo trocar a máscara e tudo. É bom que tem uma pessoa na sala, prova ah, professora sim. ou um ajudante dela para assessorar essa criança nesse momento dela trocar a máscara. Uhum. Algum tipo especial de máscara, perguntaram aqui pra criança demanda? Não, agora eu tenho visto, é, eu vi máscara, eu vi agora não sei símbolo que, que comenta essa máscara, mas depois eu posso olhar. Até n 95, para ter ah, uma sim. criança é pequenininha, mas assim, super confortável. Existe, existe a máscara cirúrgica, e aquela máscara de pano que a gente tem sim, uma não certa certeza. dificuldade, porque ela tem que ter três camadas. Uhum. Então, se, se não tiver as três camadas, ela não está protegendo muito bem. Então, se olhar se tem três camadas, se for máscara cirúrgica, se for aí 95, tá perfeito, tá. Né? Tá a N95, está perfeita. Está cumprindo né? as regras, Está cumprindo as regras. O horário do recreio, que tradicionalmente as crianças corriam, brincavam, pode existir não pode? É, isso aí é uma, uma coisa difícil, que eles espero que as crianças não ficarem em um contato físico uhum. muito próximo, né? Então, se assim, tem como brincar sem ter um contato físico, desde que ele tenha uma, uma supervisão, uhum. né? A professora e tudo mais. Tem que ter supervisão para ir ao banheiro, tem que ter supervisão para pegar água no bebedor botar na própria garrafinha. Uhum. Às vezes, se não der para lavar a mão naquele momento, tem que ter alguém para supervisionar, porque uma criança menor de 11 anos não se recomenda que ela sozinha manipule o álcool. Uhum. É preciso que alguém ajude naquele momento, então alguém ajudar naquele momento. Então tem, tem que ter, a escola tem que estar preparada para receber essa criança com todo o equipamento necessário com toda a conversa com os pais, para eles saberem como que eles vão orientar os filhos deles para ir para a escola porque o pai e a mãe não passam da porta da escola, uhum. né eles entregam o menino lá e alguém vai levar lo para dentro porque não pode realmente, porque aí é assim uma confusão, Ai, né? a própria saída tem que buscar é, de tantos e tantos alunos, aquele horário certinho, né? para não ficar é, aglomerando lá dentro né? então assim, tudo tem que ser, a escola tem que estar muito preparada para ela poder é receber os alunos dela. Uhum. Em relação à mochila, tem alguma diferença, mochila de carrinho, mochila nas costas, alguma limitação nesse sentido? Do fato de, de carrinho poder carrear algum agente, alguma coisa para casa? Eu não vi, assim, eu não vi nenhuma, nenhuma recomendação em nada, nem do CDC, nem da OMS, nem da Prefeitura, não existe nenhuma recomendação nesse sentido. A mochila é a mochila, não se falou que não pode ir de. Carregando o cheiro no carrinho, de rodinha não, pode carregar. Júlia. Chegou o pai, pegou a criança na escola, chegou em casa, o que, que tem que fazer? Tira a roupinha, então, tira o sapato? É. Aí vem aquela história, né? que... É, a recomendação é que a criança não vá com a mesma roupa no dia seguinte. Uhum. Que aquele uniforme seja lavado. E depois ela vai usar outro uniforme no dia seguinte. A mesma recomendação é a limpeza do calçado dela. né? Uhum. E, e mesmo os objetos, tem que ser limpos na hora que chega em casa e tudo mais. E, e, as, então, e na recomendação inclusive, está escrito lá, que se não tiver uniforme suficiente para trocar todo dia, uhum. que pode até tolerar que a criança vá com uma roupa dela desde casa, desde que ela vá com uma roupa que está limpa, e não aquela uhum. que ela usou no dia anterior na escola, ela tem que trocar, tem que trocar. Legal. Se a casa aconteça de alguma criança começar com sintomas gripados, é, essa família deve comunicar a escola? Qual o procedimento? Não só da criança. Se tiver alguém da casa da criança que aparecer com sintomas gripais, quer dizer, sintoma gripal hoje é suspeito de Covid, até a uhum. segunda ordem fica sendo um caso suspeito, né? Então você vai ter que, que comunicar essa escola, a criança ficar afastada da escola. Por um período, tipo uma quarentena mesmo, para esperar uhum. até ver se aquele caso realmente foi convite. se assim, é um resfriado comum que vai resolver ali rapidamente. né? Uhum, beleza. Aqui chegou uma pergunta que a senhora já até falou é. antes. Que se existe recomendação de troca de roupa, se existe evidência científica de transmissão por superfície. Olha, evidência científica foi aquilo que eu falei. Que os trabalhos mostraram que é o risco de ter transmissão por superfície é menor do que um para 10 mil. Uhum. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um protocolo, eu não ia me preocupar com essa parte de transmissão por superfície. Uhum. Mas existe um protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte que deve ser seguido, porque foi esse que foi feito e esse que permitiu a volta às aulas. Uhum. Então, a gente vai obedecer essa troca de roupa, essa troca do calçado, a troca na limpeza né, do calçado. Para evitar que aquele, aquele problema não possa ser resolvido. Mas a evidência científica dessa transmissão não existe. É, é. É, e aí, só voltando no que a gente estava falando antes. Então, teve um caso de uma criança que estava a família né, é, com quadro gripal, uhum. essa criança comunicou. As outras crianças da sala, uhum. elas também precisam entrar em quarentena? Ou não, só porque, observar? Não, porque o que aconteceu foi, é, é que elas tiveram um contato. Com a outra criança, antes dela apresentar os sintomas. Uhum. Se fosse isso, vai isolar a escola em um minuto. Ainda mais nessa época, nós que somos pediátricos, sabemos. Que todo ano, mês de março, abril, maio, junho julho. Menino começa a escorrer nariz, e começa a ter resfriado, começa a tossir. Então se tudo for considerado, for COVID, quer dizer, tudo vai ser considerado suspeito. Uhum. Mas nós vamos suspeitar a aula de todo mundo então, é. Porque não vai ter jeito, então assim. Existe um caso suspeito ele deve ser afastado. Os demais colegas estão. ficar na Legal. Pessoal, vai mandando mais perguntas para pra gente comentar. é bom que a gente está numa uma situação bem mais é, fácil atualmente. Porque os idosos já estão todos vacinados. você aqui trabalha em hospital, em CTI, sabe? E praticamente não existe mais idoso internado na CTE, agora passou para uma, uma faixa etária menor. Uhum. Os, nós já chegamos na faixa dos 40 anos, né, se eu não me engano. E os professores, todos foram Mas, vacinados seus é. professores da escola então, com os professores vacinados, os idosos vacinados assim, tudo isso vai. É, é, melhorando a nossa situação uhum. de transmissão. E essa transmissão diminuindo. Mais fácil fica esse convívio nas escolas. E agora tem uma expectativa das crianças é. acima de 12 anos. Aí, é, vacinar. parece que é. eu vi que eram três. ontem eu vi que era televisão isso. É, três estados, um deles é o estado de São uhum. Paulo. Para vacinar de 12 até 17 uhum. anos com a Coronavac. E parece uhum. que a Coronavac também está lá em estudo. Parece que eles já, já estudaram essa vacinação. Dos 12 aos 17 anos. Isso é muito bom, gente, saber que existe essa possibilidade de até as crianças e os adolescentes serem relacionados da fertilidade para os pais. Né? Uhum. É, aqui a Paz pela Educação está perguntando: o contato entre as crianças com, é com máscara, né? Não é considerado um contato próximo? Como contato? Contato? O contato entre as crianças de máscara. Acho que ela quer saber o que seria considerado um contato próximo, um contato o de contato, risco. contato físico, próximo. Quando você corre atrás de um, de outro, brinca de esconder, sobe em árvore, tudo sem máscara é um risco muito grande. Com máscara, isso aí já diminui bastante, uhum. né? Compartilhar ali um lápis, um caderno, uma e coisa dessa, uma pede coisa pede que Cada um fique com o seu caderno, com seu lápis, nada né, de compartilhamento. Uhum. né? Joia. Vacina da gripe, deve vacinar todas as crianças? Outra pergunta. Nossa, isso é tipo mais conta, né? né? <risos> vacina da gripe tem que ser dada, espera que todas já estar tomadas. Né? Exatamente. Não, não. A campanha está aí quase acabando. Apesar de ter é no sistema público, eles liberaram vacina para idoso, para criança até 5 anos, ah, né? é. continuam nesse mesmo esquema. E o certo o certo não tipo certo, mas o ideal seria que essa vacina da Gripe fosse liberada para todas as certo? É. É. Então tem que vacinar sim. Então, Inclusive, se vê a recomendação, por exemplo, das escolas americanas, né? porque eles não têm essas campanhas de vacinação que nós uhum. temos, de vacinar os meninos contra sarampo contra tétano, contra isso, contra aquilo, não tem. Uhum. E ali na lista deles de vacinação atual, agora, para voltar às aulas. Tem tétano, tem sarampo, estão recomendando, e gripe principalmente, recomendando esse e aqui tipo de Que já é era o calendário. A nossa né? já é o calendário habitual. Né? Então, ótimo. É que alguém comentou que liberou para todas as faixas etárias. Ah, foi é bom saber disso, porque estava no começo e não estava liberado. né? estava liberado. Né? Muito bem, mais alguma questão, Regina, que a senhora acha relevante, assim, da gente ponderar? Olha, é, a gente vê, é, vê muita coisa, né, assim, é, escrito nos... Frequência à biblioteca, é, horário de aulas, é, que recomenda-se que a, é, é, se faça um ensino híbrido, né? Que seja uma parte remota e a outra parte presencial. Para isso, nós vamos caminhar em todas as escolas de qualquer ensino é, fundamental, ensino médio, ensino infantil e... E até o ensino superior, né? uhum. vai ter essa, esse, essa história do híbrido, que vai ser uma parte remota, uma parte presencial. Isso vai ser o ideal, a nossa vida vai ser assim daqui uhum. para frente. Tudo que você puder fazer remoto vai acontecer de forma remota, o que é uma coisa muito boa. E para isso acontecer, a gente vai ter que estar preparado para tudo. Eu me preocupo mais com a escola pública, de uma maneira geral porque talvez o acesso ao, ao ensino remoto seja mais complexo. Uhum. E a própria formação, eu vi no começo do, da pandemia, quando os colégios começaram com o ensino remoto, muita professora boa demais, de escola ótima, elas tiveram um pouco de dificuldade para adaptar a forma de ensinar uhum. para as crianças, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto ano, alfabetização e tudo de online, era difícil para elas, agora já estão cobrando piradas certo, né, é isso. mas isso é uma coisa, para isso nós vamos caminhar, para isso, para esse tipo de, de ensino que vai ser uma coisa muito boa, vai ser uma, um ganho para nós e, e modalidade de ensino mais aberto, a usar o ar livre, né? Outra, outras, coisas, outras formas de ensinar, diferente diferença daquela você que está em as paredes é. e, tradicionalmente, lá com os slides e pronto. até comentar aqui que algumas escolas proibiram né? o recreio, a pracinha assim, ali. É. É, seria importante os pais estimularem essa brincadeira em casa, então, para compensar essa parte? Sim, o, o, as praças estão todas abertas, porque a gente sabe que a transmissão ao ar né? é muito é. difícil de acontecer. É. Né? Então, assim, se não está tendo na escola, que vão a um parque, uma praça perto de casa, para andar de bicicleta, para brincar ao ar livre, né? para tomar um pouco de sol, porque da escola tem essa oportunidade. Talvez fique difícil, porque as escolas não estavam preparadas com pátios grandes para o número grande de alunos que elas têm. Então, Muito teria que aumentar bom. o número de salas, aumentar o horário, é, a possibilidade deles frequentarem esses parquinhos das escolas. tem que ser desse jeito. Eu sei que é, até berçário né, que recebe criança no, no primeiro ano de vida, eles têm que ter esses espaços que o bebê precisa tomar sol e tudo mais. Então eles estão se adaptando a isso. Eu acho que depois vai chegar no ponto que isso vai ser possível. Nesses casos de berçário, é. que os bebês não usam máscara, não tem não, indicação não. de usar máscara menor não. de dois anos, né? Nesse caso tem algum outro cuidado especial que a família deve ter? Não, é só comunicar se tiver um quadro respiratório, né? As famílias não podem entrar também e ver é, as pessoas que cuidam. Geralmente tem cinco bebês numa uma... Uma salinha, vamos dizer assim, né? E tem duas professoras, às vezes até três, né? Essas professoras, têm que, elas sim, tem um contato físico muito próximo, elas tem realmente que usar máscara no tempo protetor, todo, sim. né? Eles falam tanto é. usar máscara de face shield, mas eu, eu não vejo muito motivo para o face shield não, porque a gente sabe que ele não é assim protetor, né? ele é mais assim uma fantasia. Ele né? acaba falando máscara. muito, né? É, você tá fica mexendo bom. nele. É, com certeza. Muito bem, mais alguma pergunta, pessoal? Pode ir mandando aqui que a gente vai vendo. Por enquanto ainda nada de novo aqui do que a gente está <risos> comentando. Muita gente perdeu o início e acaba repetindo o que a gente já comentou, uhum. né? As crianças são, é, geralmente têm sintomas muito leves, né, doutor? É. É uma é, população que é bem tranquila, o quadro é. geralmente. E, proceder, não sei se é falta de diagnóstico, mas assim, no mundo inteiro, parece que a população de criança, se você considerar o mundo inteiro, é somente 29%. Né? Dessas aí, é menos de, eu não sei de como se não, mas é uma quantidade muito pequena de gente, de criança que adoeceu. Claro que a estatística varia, é porque. Um, um país feito dos Estados Unidos, ele pode te dar uma estatística confiável. Uhum. Mas um país feito a Índia, ele não vai ser... Não tem nem você viu que na Índia, a mortalidade deles, eles não puderam nem contar porque... Estavam jogando corpos nos rios, queimando, fazendo primação na própria casa. E então, não tinha muita condição, fica difícil de confiar nessa estatística. De qualquer maneira, no mundo inteiro, o acometimento da criança pelo Covid-19 foi pequeno. Além de ter sido pequeno... É, é, quadros graves, praticamente não, não ocorreram. Sim. Existiu mortalidade? Existiu, claro existiu. Geralmente associado a alguma comorbidade que aquela criança pudesse apresentar. Existe aquela complicação, né, raríssima da síndrome do assim, sistema, que não. parece dois a, duas a quatro semanas depois que a criança tenha covid. Ela sendo adequadamente tratada, ela responde bem ao tratamento e a criança vai se recuperar. Então, assim, eu compreendo as mães, que elas podem pensar assim, assim no sistema que é raro, que já responder. é muito raro, é muito raro acontecer. Aí ela fala assim, e se acontecer com o meu filho, né? Então, talvez seja esse um receio, um receio da mãe de, de me mandar aquele filho dela para a escola, mas esse receio é um risco. Eu fico pensando isso e a gente corre risco todos os dias, né? É, a criança pode pegar um monte de coisa. Tem vacina? Tem. Tem vacina contra o meningite? Tem. Tem vacina contra isso? Também tem. Então, assim, existem doenças que a criança pode pegar e pode sofrer esse dente, pode não sei o quê. Então, se a gente for pensar por antecipação, sofrer por antecipação com aquilo que pode acontecer com o nosso filho, isso é um sofrimento muito grande, hum. né? E é melhor a gente é, enfrentar, né? tem, vamos para a escola, vamos para a escola, que é isso que tem que ser feito. Uhum. E vai dar tudo certo e pronto, vamos, vamos pra frente, sem pensar nessas coisas. A gente sabe que a criança, primeiro ano de escola, ela vai ficar doentinha ali toda vez. Ah, mesmo, então, né? isso aí é com Covid ou sem Covid. A gente já sabe disso, né? E o fato de ter ficado em quase um ano sem aula, as famílias às vezes esqueceram que isso acontecia. É. E agora voltando, voltou. Mas que elas esqueceram muito. As mães repararam muito bem que não, a criança não ia para a escola, não teve nariz correndo, não, não teve dor na sim. garganta, não teve febre, não teve nada disso. Não e não agora, tá agora, um agora só de pisar né? lá já sabe que vai voltar. Já sabe voltar, e nem tudo vai ser Covid, né? Como não, a A maioria não vai ser Covid, com certeza. Bom, acho que nós respondemos todas as perguntas que o pessoal fez aqui, né? Então, está na hora de voltar para a escola, né? ah, sim. com todas Dá as medidas de segurança, pais tranquilos de que vai dar tudo certo e ah, de que voltar vai ser infinitamente bom melhor. É, é bom para a criança. Isso criança, a criança, dinâmica da sua família. É. Né? O que a gente preocupa mais a gente com a escola pública, né? as crianças da escola pública, porque a volta, por exemplo, eu vi foto de, de sala de aula em São Paulo. Assim, a sala vazia, parece que voltaram o quê? 17% da quantidade de crianças que tinha para voltar. E é, eles não estavam tendo uma explicação muito eles clara. Eles deixaram né? como opcional, né? é, e parece que vão tornar até obrigatório essa volta para a escola, hum. sei lá, que parece que estava acontecendo de criança recebendo só o bolso de família, a mãe fica mais acomodada em casa. E às vezes também tinha criança até fazendo algum tipo de trabalho, hum. de, de criança que elas não poderiam estar fazendo, né? E aí estava atrapalhando essa volta à escola. Se for obrigatório, Sim, eles vão gente. voltar com certeza, né? Certo. É mais uma forma de. Não sei, ali eu não acho que tinha tanto medo de alguma coisa na hora, mas assim, a, a, ajeitaram com aquela situação e ficou boa daquele um ah, jeito, então pronto, não tomaram mais providência para voltar, pra mas é. precisam. Ah, beleza. Muito bem, acho tipo, que a gente já pode ir encerrando, já temos meia hora quase aqui de é, live. Não, gente, combinamos com combinamos meia hora, fazer é, lives é. mais curtas, né? Para o pessoal é, poder é. assistir, não ficar muito cansativo. É. Quer fazer alguma ponderação a mais? Não, só isso, eu acho que os pais podem ficar tranquilos, mandar seus meninos para a escola, e pode tiver a taxa de transmissão baixa. É, é quando a, a, a vacinação vai avançando, quanto mais ela avança mas a transmissão baixa, não tem muita gente mais internada do que estava, não estava aquele terror que a gente teve uma onda muito forte foi em janeiro, né, e fevereiro, março, e aí deixa os meninos voltar para a aula que eles estão precisando de escola para crescerem e para desenvolver. Então nada de medo. Também. Né? Muito, muito obrigada, então, Dra Regina. É obrigada a você, pessoal. A gente vai continuar fazendo lives aqui do Vila Kids a cada 15 dias. Em breve a gente já divulga aí o próximo tema. Quem não assistiu a gente ao vivo pode deixar deixando as perguntas. Que depois a gente vai responder é, nos pode, comentários. Sim, então né? vamos responder. Tá, bom? tá certo. Um boa noite. Boa noite para todo e mundo. Até tá a próxima. Se Deus quiser. Tchau.